Olá! Está começando o TV Cria Minas Diálogos desta semana. No programa de hoje, você vai acompanhar um debate sobre a engenharia assistiva. Esse é um ramo da engenharia que desenvolve tecnologias, serviços e equipamentos para a melhoria da qualidade de vida de pessoas que têm algum tipo de deficiência, promovendo assim maior autonomia e inclusão social. E para nos contar um pouco mais sobre como funciona essa linha de pesquisa na engenharia, recebemos em nosso programa o pesquisador e coordenador do Lábio, Laboratório de Bioengenharia da UFMG, Rudolf Webner. Muito prazer tê-lo conosco, professor Ruber. Prazer. Gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui, né, debatendo sobre esse assunto, que é muito relevante, e que a gente vem desenvolvendo né, algumas, algumas pesquisas aqui né, na UFMG, envolvimento de, de vários profissionais da área de engenharia, então é, é muito gratificante a gente estar aqui. Bom, professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E para começar, vamos explicar o que, que é o conceito de engenharia assistiva. Muito se fala disso, mas muita gente não sabe o que que, exatamente o que que é. Tá, para a gente explicar o conceito sem sem falar uma, uma frase decorada, a gente tem que pensar o que que, uma, o, que, que o indivíduo busca, né? que qualquer pessoa... Como, como essa pessoa gosta de ser. Então, toda pessoa ela quer ter a autonomia, ser independente. Essa é uma primeira questão importante né, na, na área de tecnologia assistiva. O segundo aspecto é que essa pessoa ela quer ter uma qualidade de vida. E um terceiro aspecto importante é ser considerado é que essa pessoa ela quer ter uma inserção social. Então, esses três itens são importantes para qualquer indivíduo. Todos nós buscamos isso. Com ou sem deficiência, a gente, são três pilares importantes. Então. Dentro da engenharia assistiva ou tecnologia assistiva, que é o termo mais empregado, o que, que a gente faz? A gente tem uma série de recursos e serviços que vão nos auxiliar ou a promover ou a efetivamente habilitar uma função que uma pessoa tem que não está perfeita. De tal maneira, então, que ela venha a alcançar esses, esses três itens. Autonomia, inserção social e qualidade de vida. Então é um conjunto de recursos e, e serviços que a gente utiliza para melhorar a vida das pessoas. De modo bem geral, bem simples, o conceito seria este. Uhum. Né? Não sei se ficou legal. Não, está é. ótimo. E aí, então, e aí, como que de fato mesmo a engenharia assistiva contribui nesse sentido? Você, por exemplo, coordena o LabBio, né? o Laboratório de Engenharia Isso. do FMZ como é que é o trabalho desenvolvido lá? Como isso pode auxiliar essas pessoas que possuem algum tipo de deficiência? O que é feito nesse sentido? Ela, ela é uma área interdisciplinar. Uhum. Né? Quem lida com tecnologia assistiva ou engenharia assistiva, automaticamente lhe lida com disciplinas de áreas diferentes. Então, um lado muito bonito é que eu, por exemplo, sou engenheiro mecânico, eu, eu tive que aprender a lidar com profissionais da área de saúde. Eu tenho que aprender a conversar, entender a realidade de um fisioterapeuta, de um terapeuta ocupacional e eles trazem as demandas para o laboratório de bioengenharia. Né? Nenhum pesquisador acorda num dia e fala hoje eu vou desenvolver um equipamento para fazer isso. Uhum. A gente é provocado de alguma maneira e a partir dessa provocação a gente traça uma estratégia. Quais profissionais eu vou precisar para atender essa demanda, seja na área de locomoção, seja na área de, de audição, de fala, descrita escrita, é, e aí a gente então tenta juntar uma equipe interdisciplinar, engenheiro mecânico, é, engenheiro né, na área de engenharia elétrica, de controle de automação, o fisioterapeuta, um médico. A gente então identifica a necessidade daquele indivíduo e procura então desenvolver uma tecnologia para atender aquele caso, isso em nível acadêmico. Né? Uhum. Com isso a gente consegue criar protótipos, né, igual a gente tem no laboratório, uma órtese de, de, de membro superior que pode ser utilizada para restituir né, a função de um braço ou de uma mão. Isso é um projeto que foi, foi desenvolvido ao longo de mais de 10 anos, mas que ainda não chegou ao mercado. Né. Como atualmente também a gente está trabalhando com dispositivos para comunicação de surdo-cego. Imagine como é que um surdo-cego se comunica. Imagine dois surdos-cegos se comunicando. Sim. Isso é um desafio muito grande. São esses dois projetos que a gente tem em andamento atualmente e são completamente interdisciplinares. São equipes muito grandes, muito complexas e a gente está conseguindo desenvolver, no caso dessa tecnologia surdo-cego, é uma tecnologia nova, a um custo relativamente baixo e que não existe no mundo. Isso é que é legal. Então a gente está desenvolvendo um teclado um pouco diferente, onde por vibrações de botões, um surdo-cego consegue comunicar com uma pessoa ou com outro surdo cego utilizando, por exemplo, um telefone com o um sistema Android. Eu consigo, a partir desse teclado, criar uma mensagem que, que vai ser lida, por exemplo, num software de mensagem. Então, olha que maravilha isso para um, por um Nossa, surdo cego. E, e essa multidisciplinaridade faz toda a diferença para o desenvolvimento da tecnologia, né? Em caso, ela caso é, específico... Ela é essencial. Sem uma equipe interdisciplinar, você não consegue desenvolver um... um uma solução satisfatória. O engenheiro, ele tem uma visão, algumas vezes, muito simplista do processo. Ah, basta fazer isto. Não é verdade? Não, tem que ter olhar A gente que está lidando com uma também. pessoa, existe uma questão de ergonomia, existe uma questão de estética, de design, que muitas vezes o engenheiro, ele não tem a formação para isso. Cada especialista faz uma coisa, né? Quer dizer, um conceito muito interessante de desenvolvimento de projetos, de gestão de projetos e pesquisa. Agora, Anterior a esse conceito, a lógica da engenharia assistiva também é a lógica da engenharia. A gente costuma Sim. sempre dizer de maneira institucional que o engenheiro ele existe para criar soluções, Sim. estruturas que vão é, favorecer, facilitar, viabilizar a vida das pessoas. É exatamente isso. Né? Às vezes, quando se pensa em engenharia apenas como a, a construção de, de, de imóveis ou mesmo na produção, agrária, é, a sociedade não entende, talvez, o quanto a engenharia está presente em todas as coisas Sim, do dia a dia, é em tudo. Principalmente também na questão da saúde. Então, às vezes, muito se diz, olha, a saúde desenvolveu muito nos últimos tantos anos. Todas as, as profissões, né, todas as disciplinas desenvolveram. Claro, né, nós estamos no momento de muita criação, de muita inovação, um ambiente muito fecundo no mundo para isso. Mas o que mais se desenvolveu na realidade foram os procedimentos de engenharia que vão facilitar Sim. todas essas, essas outras disciplinas. Né? Então, é, é muito interessante esse trabalho que está sendo desenvolvido na UFMG e eu gostaria de saber assim qual que é a origem do trabalho, né? Como ele inicia? Como é que é o financiamento? Quais são as partes interessadas nesse projeto e que público que esses projetos estão alcançando hoje especificamente? Por que que não é um trabalho já mais difundido, mais é, é, é de uma forma mais pública, que todas as pessoas pudessem já estar... Vários outros profissionais de engenharia já pudessem estar optando, inclusive, por compor esse tipo de equipe. É. aí A gente tem todo um desafio da, da, da conjectura, né? Como é que as coisas funcionam né, no, no nosso país. Então, por sorte, graças ao trabalho do né, professor Pinotti, né, infelizmente falecido, é, a gente conseguiu criar a cultura da engenharia aqui na UFMG, né? que é algo novo, a gente então teve que romper barreiras dentro da engenharia, Pô, agora eu saio do meu conforto, eu sou engenheiro mecânico, por exemplo, é extremamente confortável, eu vou projetar uma máquina, ela opera ali, eu não, não tenho que preocupar tanto com uma questão, do... claro que tem a questão do ser humano, a gente, mas é um, é um processo mais simples, eu, eu tenho mais autonomia para trabalhar, então a primeira quebra de paradigma, de paradigma né, é essa interdisciplinaridade. A gente tem que aprender a conversar. É o que eu falo com meus alunos no curso de Engenharia Mecânica. Nós, engenheiros, fazer os cálculos em si não é a parte difícil. Mas obter as informações, quais são as demandas, entender o conjunto todo para ir propor uma solução, esse é o grande desafio. A gente precisa saber dialogar, conseguir as informações. Os projetos que a gente desenvolve, eles têm financiamento público, né? esse projeto a gente chama o sistema de luvas apesar de não ser uma luva, efetivamente que a gente calça, mas começou-se com essa ideia, ele veio da demanda de um, de, um, de um cidadão que ele tinha uma... Parte da realidade sempre, né? né? Parte da realidade. É, foi aquela frase que eu falei, eu não acordo pensando em fazer nada. Alguém é. aparece nada surgido, e, e provoca é, olha, é. eu tenho essa necessidade vocês conseguem me auxiliar de alguma forma? Então, no caso desse projeto apareceu né, um um, um cidadão com essa ideia, e, e nós conseguimos, então, financiamento junto à FINEP uhum. para compor, então, uma equipe e traçamos uma estratégia para desenvolver esse, esse dispositivo. Então, sempre tem uma demanda e aí a, a gente, então, tem que correr atrás né, de algum financiamento para dar prosseguimento ao projeto. Sem financiamento é impossível a gente de desenvolver qualquer coisa e cada projeto é. tem um financiamento diferente não tem um projeto não tem financiamento para o laboratório não né não a gente a nossa realidade como pesquisador como é, procurar as diferentes fontes diferentes órgãos de fomento para conseguir os recursos para tocar as nossas pesquisas é. então a gente pode conseguir recursos junto à CAPES junto à CNPq junto à FAPEMIG junto à Finep a gente tem que ficar de olho em quais editais estão abertos é, estão ali disponíveis e apresentar as nossas propostas. Falando é. em financiamento, nós trouxemos uns dados de, da evolução do número de deficientes no Brasil. É, o último censo do IBGE de 2010 mostrou que o Brasil possui mais de 45 milhões de pessoas que possuem algum tipo de deficiência, o que representa 24% da população. Isso. O censo de 91 registrou a existência de pouco mais de 2 milhões de deficientes, equivalente a 1,5%. Já o censo de 2000 permitiu saber que 14,5% da população do país, o equivalente a 24,6 milhões de pessoas, declararam possuir algum tipo de deficiência. Professor, o que nos chama a atenção nesse número é, é a evolução do número de deficientes em um pouco tempo, um intervalo pequeno de tempo. Primeiro, o que, que se explica isso? E o segundo, o Brasil está preparado para promover a inclusão social dessas pessoas, seja implantando políticas públicas ou mesmo oferecendo financiamento? Como é que está isso? É, é um aumento muito expressivo, quer dizer, em 20 anos a gente multiplicou essa população por aproximadamente 20, né? saindo de 2 milhões para 44 milhões, 45, que é um número muito grande. Eu acredito que a explicação para isso seja uma revisão do conceito de Deficiência. O que, que é uma deficiência? Né? Então, algumas deficiências, eu, eu vou dar o direito de falar que seriam um pouco mais brandas, que talvez alguns anos atrás não fossem consideradas deficiências, passaram a ser consideradas. Então, imagina um portador de, de uma leve deficiência auditiva. Ele, não, ele ouve, mas não ouve na sua plenitude. Uhum. Isso talvez alguns anos atrás não fosse considerado uma deficiência. E hoje, sim, essa pessoa ela tem uma limitação. Uma pessoa que tem uma limitação visual, ela não é... Totalmente cega, mas ela tem um certo campo visual. Talvez isso não fosse considerado uma deficiência. E as deficiências temporárias não. também, não? As temporárias. Ela que vem de uma fratura, que a pessoa fica inabilitada é. por certo tempo e depois retoma. Também é considerado uma deficiência. A gente mesmo pode que considerar, se a gente for pensar né, com, com o aumento da nossa frota, com, com o aumento de, de, de veículos, quantas pessoas a mais se acidentam por ano que por algum motivo divisiva, ficam né? com alguma sequela, tem que usar uma órtese, hum. alguma coisa nisso, assim, isso são deficiências também. Professor, a gente Sim. só tem que chamar o nosso intervalo, você continua a resposta no próximo bloco, ok? Perfeitamente. E você, quer entender mais sobre a engenharia assistiva e a importância dessa área para a inclusão social? Listamos seis obras que trazem mais detalhes sobre o tema. Confira agora no Ler e Navegar. O livro Base de Dados em Tecnologias Assistivas para Pessoas com Deficiência Visual é uma opção de manual para pessoas com problemas de visão. A obra mostra as diversas tecnologias que atendem a essa deficiência. Com o crescimento de políticas de inclusão social, a obra Pesquisa Nacional de Tecnologia Assistiva apresenta com detalhes a evolução da engenharia assistiva no Brasil. A obra Engenharia Simultânea e Desenvolvimento Integrado de Produto Inclusivo tem como objetivo mostrar os caminhos para o desenvolvimento de tecnologias para pessoas com limitações físicas ou sensoriais. O livro Ir e Vir – Acessibilidade – Compromisso de Cada Um é o resultado de um trabalho de vários anos sobre assuntos relacionados à acessibilidade. Homo Innovatus – Manual de Inovação oferece ao leitor meios de desenvolvimento e inovação de diversos segmentos da engenharia, dentre as quais, a assistiva. Voltamos com TV CreaMinas Diálogos. O tema de hoje é engenharia assistiva. E quem está conosco trazendo mais informações sobre o tema é o pesquisador e coordenador do LabBio, Laboratório de Bioengenharia da UFMG, Rudolf Webner. Professor, a gente falava no bloco anterior sobre esse aumento considerável no número de deficientes. E aí, o Brasil está pre preparado para promover essa inclusão social, mesmo investindo em políticas públicas por parte do governo ou mesmo por parte das empresas? Eu diria que, que o Brasil ainda está engatinhando. Né? O, o conceito de engenharia e tecnologia assistiva ele efetivamente apareceu aqui no Brasil em 2006. Quer dizer, é um conceito novo com 10, 11 anos. Né? Ah, com os dados do censo de 2010, está é, mais, é, mais do que indicativo que, que o país tem que acordar com essa realidade. O governo federal, ele, ele vem instituindo, o governo estadual também, ele vem instituindo uma política, ainda, a meu ver, acanhada, uma questão de limitação de recursos que nós temos, né, para promover a, a questão do desenvolvimento né, da área de tecnologia assistiva. Mas a gente ainda tem um longo caminho pra, a ser percorrido para a gente conseguir implantar né, essa filosofia de um modo satisfatório no país. Uhum. Estamos engatinhando ainda. Temos muito chão ainda pela frente. Agora, professor Rudolf, há um tempo é, atrás eu estava conversando justamente com um amigo professor da Universidade Federal de Uberlândia, dessa área, de uma área similar também, desenvolvendo de projetos, da área de automação. E ele estava me dizendo que a nossa principal dificuldade no Brasil, além da falta de chips brasileiros, são produtos importados, né? Desses, essas placas ou circuitos, eu não sou dessa área que que permitem é, a inteligência da, uhum. das máquinas, né? Funcionamento das máquinas e tudo mais. Além da falta de, de, desse produto é, nós também não temos é, uma série de outros dispositivos, de outras necessidades em prateleira. Ele está dizendo o seguinte, ao desenvolvermos produtos desse tipo, que são produtos eletromecânicos, que têm design, que tem todo um funcionamento, quando começamos a montar um projeto, ali é, os profissionais eles identificam diversos componentes. E nos Estados Unidos, segundo a afirmação dele, é, um projeto como esse, quando alguém começa, uma, de uma semana para outra, todos aqueles componentes estão disponíveis, estão na prateleira para montar o projeto. E que nós no Brasil não temos isso. Então, é, esse é um empecilho muito grande para a inovação, para a criação de novos inventos, de novos produtos. Né? Os projetos eles sempre têm falta, falhas. Na sua, na, na sua linha de projeto. Na sua linha de produção sempre falta uma coisa ou outra que vai dificultando a formação de novos e úteis produtos. né uhum. Como é que é isso lá no, no LabBio? Como é que é isso no desenvolvimento de projeto de vocês? Bom, no nosso caso não, não é diferente. Tá? A gente passa pelas mesmas dificuldades. Isso é uma realidade do engenheiro brasileiro. Né? É, o que que a gente tem que, que, que apontar? né Nosso grande desafio é desenvolver uma tecnologia que funcione e a baixo custo. A realidade do mercado brasileiro, a realidade do consumidor brasileiro, ela é muito restritiva. Né? Mas cabe um desafio, também vale como um alerta né, para os nossos governos a questão da, do rumo da engenharia. O que, que esse país quer da engenharia? Nós precisamos dessa indústria de eletrônicos, nós precisamos dessa indústria de, de mecânica fina, senão, como sempre, nós vamos ficar importando né, os componentes mais, mais refinados. Para você ter noção, a hórtese que nós começamos, a gente começou com um motor de para-brisa, de limpador de para-brisa, que, é, que a gente consegue comprar aqui a um custo baixo. Qual o problema? é O termo é bem esse mesmo, é uma, uma solução bem tosca. Uhum. É algo que vai lá, funciona do ponto de vista de, de engenharia, eu consegui criar o um movimento que eu queria. A hórtese mais refinada que nós já temos, a gente teve que importar um motor suíço. Muito menorzinho, porém muito caro. E aí a gente começa a, a esbarrar na questão do baixo custo da solução. A importação fica cara. A importação também. fica cara. Então a gente depende de um fornecedor externo para implementar uma solução para o mercado brasileiro. Isso é um desafio para a nossa engenharia, né? é a minha visão de engenheiro mecânico. O país tem que investir nisso também. Não adianta a gente querer, ah, vocês têm que bolar soluções lindas, maravilhosas, que vão atender as pessoas. Mas, por outro lado, eu estou enriquecendo a indústria lá de fora. Né? Se a gente for pensar numa política nacional, a gente tem que desenvolver isso aqui. Cadê a nossa eletrônica? Cadê a nossa parte elétrica de controle, de engenharia de sistemas, a própria mecatrônica? Isso é um grande desafio que, que o Brasil tem. tem, tem Além de enriquecer outros mercados, nós também estamos abrindo mão de conhecimento, Sim. estamos abrindo mão de termos uma indústria específica Sim. que agregaria muito valor. Né, aos produtos de engenharia, também a empresas nacionais. Né, e nós temos essa visão que o país não tem políticas específicas para a engenharia como um todo. Né. Tem políticas específicas para algumas demandas, como tivemos na parte de habitação há, há pouco tempo, como tivemos na parte de infraestrutura no Brasil. Agora parece que vamos ter, um, um, pelo menos, a, a perspectiva de termos um, um outro ciclo de investimento em concessões, né? uhum. mas que não pensam a engenharia. Não. São soluções estruturantes, são soluções que estão pensando muito na questão da economia. E ao abrir mão de pensar na engenharia, abre-se mão também de pensar em soberania Sim. e em pensar em enriquecimento também, que é o que o país precisa, cada vez mais crescer o bolo é, da nossa economia para que a gente possa fazer divisão e inclusão social, sim. que é o objetivo da engenharia, está claro na nossa conversa de hoje. Né? O objetivo principal é suportar as principais necessidades das vidas das pessoas, porque de, no fundo elas querem se incluir, inclusão uhum. social. Veja, nós estamos falando aqui de engenharia assistiva, sim. que cria soluções para pessoas com deficiências para que elas tenham melhores condições uhum. de estar no meio social. O objetivo sim. final é a Assis. inclusão. Assis. Então tem de tudo a ver com a engenharia. E essa lógica, ela não está ainda é, perfeitamente entendida e compreendida. É preciso termos planos, projetos, políticas públicas para a engenharia em todas as formas de sua produção. E olha, no caso do Brasil, em toda a produção, a eletromecânica, da saúde, da química, da infraestrutura, da produção de alimentos. Eu fico muito contente com essas iniciativas que parecem isoladas, mas que, na realidade, são uma gota que pode se transformar aí no rio e até no mar. Depende da, é, do incentivo das políticas tão públicas e também interesse do mercado, e juntando todas essas coisas aí, eu tenho certeza que esse é um tipo de trabalho, além da, da, do ineditismo, também é um tipo de trabalho que vai agregar muito valor à engenharia nacional. É verdade. Essa felicidade a gente tem, né? E um outro aspecto que a gente não consegue mensurar é como os, os estudantes que passam pelo laboratório de engenharia, né? Como a visão deles da própria engenharia muda. A felicidade que eles têm ao ver um, um projeto que foi pensado, né? Concebido. A gente conseguiu construir um dispositivo. Isso então é levado a, a uso ali para um, um paciente. A gente vê a, a, a melhoria. Né? Então, sim. Isso toca muita gente, isso muda completamente a, a, a filosofia divina desses estudantes. São engenheiros, mas eles têm essa sensibilidade e esse eu acho que é um primeiro passo que, que a gente vai ter para para essa nova realidade que vem de, de uh, que a tecnologia assistiva vem apresentando, quer dizer, outros tipos de negócios, outros tipos de, de empresas, de prestadores de serviço. Esse é um nicho também bastante interessante para os engenheiros. É uma área interdisciplinar onde cabem aí as as várias engenharias atuando ali, então é uma área interessante né, para o país e, e, e para a própria engenharia. É. Você falou aí do desafio de promover desenvolver essa tecnologia a baixo custo, apesar de todas essas dificuldades que acabam encarecendo o custo, é possível fazer a um preço mais acessível, pensando inclusive até pela população que demanda esse tipo de, esse tipo de serviço? A gente, no, no laboratório de engenharia, a gente tem tido bons resultados. A gente já já desenvolveu alguns, ou já projetamos alguns equipamentos. Eu, recentemente eu tive um, um caso na área de fisioterapia respiratória. Ah, um pesquisador europeu, não, não vou entrar em detalhes, ele, ele recebeu uma quantidade significativa de fundos para desenvolver um determinado dispositivo em dois anos. Né? Ele sequer construiu um protótipo. Eu trabalhando com um aluno de, de trabalho de conclusão de curso, que, que na UFMG, eu, cada estudante né no, no curso de engenharia ele tem que desenvolver ali uma monografia, que é resolver um problema de engenharia. eu Com o auxílio de um estudante, eu consegui projetar esse equipamento, que ah, foi previsto uma verba de em torno de 50 mil euros para se projetar e construir um protótipo. Eu, com um aluno, em dois semestres, eu consegui estabelecer um um conceito funcional daquilo. Com 50 mil euros, que são aí 150 mil reais, eu com certeza conseguiria construir um protótipo funcionando. Então, então a gente tem... Boa a gente, vontade, né? A gente consegue, né, um engenheiro brasileiro, é, pela formação dele, pela necessidade né, na qual ele está inserido ali naquele contexto, a gente consegue fazer isso. Desculpe, né? mas não só boa vontade, né? Boa vontade nos move para tudo, mas Sim. qualificação... É, muito conhecimento interdisciplinar que nós temos que aqui é, é né? e essa, esse olhar brasileiro de solucionar problemas o tempo todo né? são muitos problemas que a gente tem e o tempo todo a gente pensa em pequenas soluções quando a gente traz essa característica para o mundo da engenharia como ele está dizendo, é, as soluções vêm mais rápido né? boa, boa formação, boa qualificação e essa característica de solucionar problemas aí traz essa perspectiva Ótimo, debate foi muito produtivo, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Professor Rudolf, muito obrigada pela sua participação, enriqueceu demais o debate. Eu que agradeço pela, pela oportunidade, espero poder ir a, a problemas futuros para tratar aí de outros assuntos, mas agradeço pela, pela oportunidade. Muito obrigado. Termina agora mais uma edição do Diálogos. O programa é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigada por nos acompanhar e a gente se vê na semana que vem.